Olá pessoal, alguns colegas têm me dito sobre um erro que está dando nessa aula aqui, onde nós falamos como é possível obter a porcentagem de área atacada por conchonilha na palma forrageira. É, dentro dessa aula, vocês conseguem achar na descrição do vídeo o, a rotina, né, que está aqui hospedada no site do GitHub, e para vocês verem qual que é o problema, nós vamos executando, e na hora que a gente chega nessa linha de comando aqui para utilizar essa função image show, dá uma mensagem de erro. Então, o que, é que nós temos aqui? Essa mensagem de erro está falando que a entrada aqui, esse objeto chamado mPred, ele deve ser uma matriz, né, do tipo array, com três dimensões. Né? E o que, é que acontece? Do jeito que ele está aqui, ele tem apenas duas dimensões. Eu acredito que houve alguma atualização no pacote e eles alteraram essa função porque anteriormente não dava esse erro, é, mas se o problema é que tem que ter três dimensões e aquele tem apenas duas dimensões, né, no sentido das linhas das colunas, basta então nós criarmos um array com três dimensões para resolver o problema, então eu vou vir aqui, eu vou criar um outro arquivo, né, um outro objeto, vou chamar de mPred2 que vai ser igual então, eu vou criar aqui uma matriz com mais de duas dimensões, né? Então, a gente utiliza a função array. Inicialmente, vou colocar aqui mPred, é, daqui a pouquinho a gente altera, né? Mas para ficar didático, vou colocar aqui mPred primeiro. O que, é que a gente quer? A gente quer essa matriz, que ela é bidimensional, para ela ter três dimensões, né? Que vai ser o sentido das linhas, das colunas, das fotos, e vai ter três bandas, três canais, né? Correspondente ao R, G e B. Então, eu vou colocar aqui ó, que a nossa dimensão que a gente quer que tenha vai ser igual a C. E aqui vamos colocar as informações. Né? A gente quer que o número de linhas seja igual ao nosso número de linhas que a gente tem nesse arquivo mpred que nós já criamos. O nosso número de colunas, ncol, vai ser igual ao nosso número de colunas do mpred também, que a gente já criou, né? E a gente quer então que esse nosso novo objeto que nós estamos criando aqui, né? Até que é de 2 vou até pôr me de b, para não confundir com outras coisas lá para baixo. Então, desse objeto que nós vamos criar, a gente quer que ele tenha três dimensões, né, ou melhor, tenha três canais: o R, o G e o B. Então, vou colocar aqui o número 3. Então, eu quero que essa matriz bidimensional ela se repita em cada um desses canais. Né? Então, basta vir aqui e triplicar também essa matriz. Então, vou utilizar aqui a função C é, e vou repetir semipred três vezes aqui dentro. Né? Então, já tem uma, duas, três, vou fechar o parênteses e pronto. Vou dar aqui um Ctrl Enter. Então, veja só, o mPred anterior, nós conseguimos ver que ele tinha aqui apenas duas dimensões, no sentido das linhas e no sentido das colunas. E esse M B que nós acabamos de criar, ele tem três dimensões, né, sentido das linhas, sentido das colunas e aqui dos canais. Esse mês de show eu vou substituir, então, né? por M B, que é o objeto que a gente acabou de criar, Vou dar um Ctrl Enter, aguardar um pouquinho e demora um pouquinho, vai aparecer aqui a nossa imagem, quer ver? Apareceu, né? Então para essa imagem, essa função chamada Image Show não dá mais esse problema de erro aqui, né? Falando que tem que ter três dimensões. Basta nós, então, fazermos essa transformação, né? criando esse array aqui, tridimensional. E mais para baixo vai aparecer esse erro mais algumas vezes, né? aqui nesse mPred2. É... Então, sempre a gente fazer essa conversão aqui para uma matriz de três dimensões. Esse erro deixa de acontecer. Então, é isso, pessoal. Se caso vocês vejam alguma coisa que não está dando mais certo aí nas aulas, é né? só falar que a gente tenta